Olá pessoal, tudo bem? Hoje você vai aprender como medir distâncias aproximadas com qualquer bússola, ok? Para você brincar bastante por aí Medindo distância das coisas Primeira a Coisa que a gente precisa saber é que uh, existem pelo menos três tipos de, de divisões angulares horizontais, né? divisão do, do, do ângulo, entre, é, o, o ângulo horizontal entre os, o, o, o ponto que você está medindo e, e o ponto inicial. E um deles é, uma dessas divisões são as bússolas é, que têm seus azimutes em grado. Então, eles, por exemplo, é, se eu não me engano, são bússolas do exército sueco, onde divide a circunferência é, em 400 pontos vai de 0 a 400 a circunferência horizontal né? então é, parece uma bússola estranha mas tem uma razão de existir que a divisão é, do ângulo em 0 é, entre 0 e 400 facilita ou facilitava os cálculos de cabeça de agentes em campos, né? Dos militares em campo, Artilharia, mapeamento, etc. E temos as bússolas militares mais comuns, que e, que tem o seu a, a sua angulação horizontal dividida em mil angular ou milésimos, né? Então os os, os dessa Dessas bússolas são divididas de 0 a 6.400 pontos 6.400 milésimos, 6.400 mil angulares é, Também são bússolas que foram criadas com o propósito de facilitar a, a vida do soldado A vida de quem está em campo Na medição de alturas e na medição de distâncias Principalmente para artilharia e mapeamento do terreno inimigo e tem as nossas bússolas que nós usamos, onde o Azimuth está em grau. É, a circunferência ele é dividida de 0 a 360 o círculo, né? É dividido de 0 a 360 o ângulo horizontal. E são as, as bússolas que nós trabalhamos. Ok? Mas o que eu vou mostrar para vocês? Que essa tabela de cálculo de distância estimada, ela serve para os três tipos de bússolas para a bússola na coluna 1 bússolas de ângulo de 0 a 360 na coluna 2 bússolas de ângulo de 0 a 6.400 na coluna 3 bússolas de ângulo de 0 a 400 na coluna 4 é a inclinação né? é, é, é o grau é, em porcentagem dessa inclinação ou dessa declinação e, e na coluna 5 é a tabelinha de cálculo que a gente vai utilizar para isso. Tá? Depois eu vou deixar essa tabelinha nos detalhes aqui da, da descrição do vídeo, para você baixar, para você usar. Tá bom? É uma tabela é, de valores aproximados, não é exato, né? mas ajuda é, o trabalho de campo na hora de, de fazer uma estimativa de distância de qualquer objeto no terreno. Tá? vamos ver como é que funciona em primeiro lugar você precisa saber do, do local onde você vai estimar a distância você precisa encontrar ter no horizonte desse local algo que tenha largura conhecida ok então uh, uh, uma pessoa um carro um ponto de ônibus, um poste, uma porta, uma janela, uma casa, um cachorro, uma vaca, né? algo que você, é, é, um pinheiro, né? algo que você já saiba mais ou menos a largura desse objeto, né? então no, no caso do exemplo aqui eu estou é, do outro lado da calçada, de, do outro lado de, de algum ponto e o que eu vejo no horizonte entre as coisas que eu vejo no horizonte é o, o objeto que eu vejo no horizonte que que me é mais mais familiar que eu conheço a sua a sua largura aqui do meu ponto de vista é um automóvel um automóvel a largura média de um automóvel é 4 metros você tem automóveis de 3,5, e meio quatro e né 480 ok claro quanto mais mais familiaridade com automóveis você tiver em saber a, a, as medidas desse automóvel e é, é, mais preciso fica o cálculo. Mas nesse exemplo aqui, vamos supor que realmente o cálculo esse automóvel aí tenha é, entre 4 e 4,5 é, dessa distância dessa largura aqui. Do meu ponto de vista, né? Que, que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer. É medir o lado direito desse objeto. Eu vou tirar o Azimuth do ponto do objeto que está à minha direita. Então, nesse exemplo aqui, eu medi a direita desse objeto. Apontei a bússola. Esperei a agulha se estabilizar e encontrei o azimuth 140. Ah, mas é ah, verdadeiro. É, magnético é, é, da quadrícula da grade que azimuth é nesse caso não importa tá? é importante que nesse ponto aqui é, se for uma bússola que usa uma bússola eletrônica que está alinhado com a grade do mapa uma bússola de é, é, satélite que está alinhado com, com o norte verdadeiro ou uma bússola é, magnética que está alinhado com o norte magnético tanto faz qualquer uma das três dos três tipos de de bússola é, serve claro é, que vai ter um pouquinho de trabalho para usar a bússola de satélite mas nesse caso aqui estou usando uma bússola magnética então voltamos apontei tirei o azimuth do, da, da, da minha direita do objeto à minha direita né do final do objeto à minha direita e obtive o azimuth 140 em seguida eu fiz eu tirei o azimuth da esquerda do objeto 120 120 graus ok Até aí tudo bem primeiro à direita obtive o valor nesse caso exemplo aqui 140 em segundo o uh, segundo ponto de medição à esquerda e aí tirei o valor da bússola 120 claro é, quanto mais a bússola for estável, melhor. Alguns tipos de bússola que são usadas em campo, elas possuem um, um suporte para tripé. Então, você olha embaixo da bússola tem uma, um, ele tem uma rosca, né, fêmea, é, na mesma espessura que é, que são aquelas roscas fêmeas de câmeras digitais, que é para você aclopar, acoplar a bússola no tripé e tirar medidas com com mais estabilidade, com mais precisão. Ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto à direita, 140 graus. Primeiro, segundo ponto à esquerda do objeto, 120 graus. E agora, o que, que eu faço? Agora, eu faço o cálculo. 140 menos 120. O que, que eu encontrei? A distância angular, a diferença angular é de 20 graus. Neste exemplo. Ok? Então, aquela... A, a largura estimada do veículo entre o meu ponto de vista e o veículo corresponde é, medindo o, o ângulo do meu ponto de vista corresponde a 20 graus. certo o que, que eu faço com esse valor? Eu encontrei o um ângulo de 20 graus, a diferença entre os ângulos, entre o ponto da direita e o ponto da esquerda. Eu tenho uma, uma largura estimada, que é 4 metros do carro. Poderia ser 1 metro de uma árvore, poderia ser 80 centímetros de uma porta, poderia ser 120 metro e de uma janela, poderia ser 20 metros de um, de um caminhão, uh, poderia ser 60 centímetros de, um, de uma pessoa, poderia ser uh, 30 centímetros de um gato, não importa, nesse exemplo aqui, minha largura conhecida no horizonte é o do carro. Guardei esse número, 20 graus. O que, que eu faço? Ah, antes da gente ir para o que, que você vai fazer, eu vou dar um, um segundo exemplo. Que nesse primeiro exemplo aqui é, tá fácil o cálculo: né 140 menos 120 você encontra 20 graus. Mas nesse exemplo aqui, vamos supor que o meu primeiro ângulo, meu primeiro azimuth é 10 graus e o meu segundo azimuth é 350 que que eu faço né? às vezes pode acontecer de você pegar um azimuth aonde é, você vai ter que fazer um cálculo a mais porque envolveu aí é, um valor muito alto tá é, então você tirar 140 e tirar 120 é fácil agora e se eu tenho 10 eu tenho que tirar 150 Tá? então aí a regrinha é essa você vai pegar 360 que é o total uh, que é o ângulo completo o círculo completo você vai tirar o primeiro o, o, o segundo valor obtido né você vai tirar o segundo valor obtido com é o valor da esquerda 350 certo aí vai sobrar 10 certo e aí você vai somar com o valor com o primeiro a uh, medida que você tirou que é a medida da direita nesse caso 10 aí o resultado vai ser 20 tudo bem então a fórmula é 360 menos o segundo valor menos é mais o primeiro valor tá 360 nesse caso menos o segundo a segunda a segunda medida 350 mais a primeira medida 10 o resultado 20 então nesse caso aqui a diferença de ângulos também é 20 graus Lembrando que toda vez que, é, é raro, mas acontece, toda vez que cair a angulação, o azimuth você tirar 360, 360 nesse caso é igual a zero. Tá bem? Agora, vamos lá. Guardou o valor de 20, que é a diferença angular de 20, nesse exemplo? Ou guardou o valor angular de 20 deste exemplo? Agora, nós vamos lá na nossa tabelinha. Né? Que bússola que nós estamos usando? Ah, a bússola é de 0 a 360 ok então na bússola de 0 a 360 qual é o o, o, a, a, o ângulo o azimuth é, a diferença angular que nós tivemos entre os dois azimutes extraídos é, mais próximo que nós possamos encontrar dessa tabelinha né? se eu tivesse se a, se a diferença fosse 21 por exemplo eu poderia escolher entre 20 e 22 né se a diferença fosse 19 poder escolher entre 18 e 20 no caso aqui a nossa diferença foi 20 né então eu vou escolher essa linha a linha do ângulo de 20 então na minha linha do ângulo de 20 na coluna 1 eu vou direto então para a coluna 4 o que ela está me dizendo tem um valor aqui de 36 e tenho na coluna 5 a divisão por 3 multiplicado por 8 ok o que eu vou fazer com isso eu vou pegar uma dessas duas informações ou da coluna 4 ou da coluna 5 eu vou usar para resolver meu problema eu encontrei eu não encontrei um ângulo de 20 graus entre 140 e 120 que, que é, é, com esse 20 graus eu fui lá na minha tabelinha e na linha dos 20 graus eu encontrei é, a seguinte informação que a largura do objeto eu encontrei o número 36 ou a fórmula né, é, da largura dividido por 3 multiplicado por 8, certo? Ok, então isso está me dizendo que a largura desse objeto que eu estou olhando no horizonte né, nessa angulação de 20 graus, do meu ponto de vista, entre o início e o fim dessa largura, representa 36% da distância da minha distância entre eu e esse objeto. Né? Então, nesse caso aqui, prático, se a largura dele estimada é de 4 metros, eu vou fazer o que? 4 metros dividido por 36, que é a porcentagem, né? 4 metros representa 36%, e aí eu vou pegar o resultado e vou multiplicar por 100 para ter o valor inteiro certo? 4 dividido por 36 multiplicado por 100 ah, e se fosse 25%? 4 dividido por 25 multiplicado por 100 ah, mas e se essa distância representasse 50%? 4 dividido por 50 multiplicado por 100 ok? que 100 é esse? 100 é o valor total, é a porcentagem é, total de 100% e aí ele me traria me, tra, me traz aqui um valor de mais ou menos 11 metros e 11 centímetros, ok? Ou eu posso usar a segunda fórmula, a segunda coluna, lembra lá da segunda coluna? Eu posso usar a primeira coluna, eu posso usar a segunda coluna. A segunda coluna me diz que eu vou pegar o valor, vou dividir é, minha largura estimada, né? vou dividir por 3 e vou multiplicar por 8. Então, se eu pego a minha largura estimada, que é 4, vou dividir por 3 e multiplicar por 8, eu vou dar o valor de mais ou menos 10 ponto, 10 metros e 66 centímetros eu posso usar um, um dos valores eu posso usar a média desses valores que, que é, qual é o resultado tanto de um quanto do outro que minha distância aproximada entre eu e o objeto é 11 metros legal né agora é só você pode usar então qualquer bússola para fazer medições eh, aproximadas de distância de qualquer objeto lembrando que a regra é que você tenha eh, uma ideia, uma projeção uma estimativa da largura desse objeto no teu campo de visão ok qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre uh, como você estimar a distância de qualquer objeto no terreno é, sem você saber a largura de algum ponto conhecido Sem você ter um, um, qualquer valor a, aproximado é, de grandeza do seu objeto conhecido Você não sabe a altura, você não sabe a largura Você não tem nenhum ponto de referência no horizonte é, Você não consegue estimar qualquer valor no horizonte para te ajudar a calcular tá? Então existe uma forma assim, é, é, bem legal que qualquer dia eu vou falar sobre isso como estimar a distância de objetos quando você desconhece a altura ou a largura, ou a distância, uh, desconhece a distância, largura, altura, não, não tem valor nenhum sobre aquele objeto conhecido. Ok? Até o próximo vídeo.